Louvor e glória a Ti, Senhor Cristo, Palavra de Deus Cristo, Palavra de Deus Convertei-nos nos Jesus, Senhor Porque o reino dos céus está perto Louvor e glória a Ti, Senhor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 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos O filho do homem deve sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia Depois Jesus disse a todos Se alguém me quer seguir Renuncie a si mesmo e tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém, Amém. Irmãos e irmãs A liturgia de hoje Nos conduz para a conversão Que é o convite principal desse tempo da Quaresma. E nós somos colocados com Jesus num caminho de cruz, é caminho de obediência, e nós escolhemos por Deus, portanto, escolhemos por obedecer como Jesus obedece ao Pai. Também nós acreditamos que o Senhor tem um plano de amor para nós. É por isso que nós confiamos e nos lançamos neste trajeto, que embora tenha muitos obstáculos, sempre conta com o ombro de Jesus que nos ajuda a carregar a cruz. Hoje Jesus anuncia aos seus discípulos, aqueles mais íntimos, a sua paixão, mas ele também diz a todos aqueles que estão dispostos a se tornar seus discípulos e discípulas, como se deve seguir ao mestre. O caminho é de penitência por meio da cruz. E Jesus mais uma vez vai nos dizer, se queremos segui-lo nós temos que estar dispostos a renunciar a nós mesmos. Temos que estar dispostos a abraçar a cruz. A renúncia é do orgulho, é do egoísmo, é atitude de desprendimento. Existe uma música que diz assim, renunciar e ter mais, perder para ganhar, aceitar seu plano. Então nós renunciamos a tantas coisas, mas por algo mais importante. Algo melhor, mais importante ainda. E a renúncia em Deus é sempre por algo maior. E Jesus ainda diz que é preciso tomar a cruz. Essa cruz pode ser uma limitação, pode ser uma enfermidade, pode ser alguma perda de qualquer espécie que seja. Pode ser um momento de contrariedade na vida. São coisas que nós não escolhemos passar e viver. Mas que nós podemos escolher como viver. Quando nós estamos diante de uma situação que nos prova. Aí está a verdadeira escolha que se pode fazer. E nós queremos escolher por Cristo. E Cristo crucificado e ressuscitado como Paulo anunciou. A cruz é também convite ao desprendimento, é assumir Jesus Cristo inteiro. Portanto, abraçar a cruz não é conformar-se com uma situação de forma fatalista, é sim integrar na nossa vida aquilo que está acontecendo e associar tudo isso aos sofrimento de Cristo, é dar sentido àquilo pelo qual nós passamos, aquilo que nós vivemos. Todas as vezes que nós abraçamos a cruz, nós também conseguimos absorver a força do Cristo que nela está. Cristo que é a nossa fortaleza e assim nós tornamos... Vivo aquele trecho que diz assim, que Cristo realmente é a nossa força. E Paulo vai dizer de forma mais específica, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E mais, tudo posso naquele que me fortalece. E é o Cristo com a sua cruz que nos mostra que a força acompanha aqueles que seguem o Senhor. E não tem medo, de enfrentar a sua cruz, reconciliando-se com Deus por meio dela. A cruz vai nos fazer, além de encontrar o Cristo que se dá, fazer com que nós também encontremos a nós mesmos, porque nos momentos de cruz, nós temos a tendência a nos interiorizarmos mais. É diferente daqueles momentos de expansão, né, de alegria, em que nem sempre a gente consegue ter a interioridade devida. Então a cruz é para nós uma ocasião de amadurecimento. É também uma ponte que se estende para a salvação. É assim que nós a enxergamos. Não como derrota, não como fracasso, mas como a ponte que nos faz atravessar para a a realidade divina do amor, doação Esse é o sentido da cruz para nós cristãos Quem sabe para alguns evangélicos De outras denominações para, Aliás, alguns irmãos de outras denominações cristãs que, que se declaram como evangélicos A cruz não seja tão destacada assim em algumas expressões, para alguns cristãos, né? Jesus ressuscitado é sempre colocado em evidência e a cruz nem sempre ganha o mesmo destaque. Existe até uma igreja que há um tempo tinha como um slogan para chamar os fiéis, dizendo o seguinte, pare de sofrer. É uma proposta até mesmo atraente, porque quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer, não é verdade? Mas Cristo é aquele que nos convida a segui-lo. E ele não diz assim, vocês devem sofrer, mas ele diz, quando nos convida a tomar a cruz, que todo o sofrimento com ele tem um sentido diferente. E o sofrimento é só passagem. O sofrimento não é o fim de todas as coisas. O fim é sim a ressurreição, mas antes disso nós atravessamos uma cruz que é ponte para nós. Portanto, irmãos e irmãs, ao encontrarmos o Cristo, ao nos encontrarmos conosco mesmo através da cruz, que nós também encontremos a tantos irmãos com as suas cruzes. Assim nós podemos enxergar claramente Jesus em cada rosto, em cada situação que está à nossa volta. Desta maneira, olhando para a cruz como ponte, passamos da vida dos homens para a cidade de Deus, a Jerusalém Celeste que nos aguarda. Vamos ficar em pé e vendo a cruz como passagem, vamos nos colocar em oração. Apresentando também diversas cruzes dos nossos tempos.